transdisciplinaridade e transversalidade e o contexto escolar. Analisaremos também alguns documentos oficiais que norteiam o ensino da língua em nosso sistema educacional e refletiremos sobre o ensino de língua e literatura no ensino fundamental e médio, em uma perspectiva dialógica e interacionista. Conheceremos alguns instrumentos avaliativos importantes em nossa prática alinhados à importância do planejamento e da gestão na escola. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os textos de autores significativos da área, vídeos e charges que complementam o referencial teórico, além de documentos oficiais que nortearão nossa prática docente. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, a fim de que as etapas do curso sejam realizadas com tranquilidade,